É, é galera, sejam bem-vindos, a mais um vídeo e bom, como vocês viram no título, o vídeo não é sobre Subway Surfers, mas relaxem, que ainda vai terça-feira dois vídeos hoje, e os dois vídeos vão ser de Subway, mas bom, hoje eu vou falar sobre o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things, vou falar o que pode acontecer, quem pode morrer, etc. Antes, Aquele recado de sempre né, se você baixar o Subway pelo meu link você vai ganhar até 25% de desconto na sua primeira compra de moedas, então aproveitem, que dura até meia noite de hoje, agora bora lá. Bom primeiramente, acho que esse volume 2 vai ser muito show, porque no último episódio do volume 1, um, meu Deus, mas então, eu acho que a Nancy não vai morrer, o Vecna pegou ela lá mas eu acho que ela não vai, eles vão conseguir fugir do mundo invertido, e depois lá eles voltam para as casas deles, e o Ed se esconde, todos que estavam lá na base russa vão conseguir fugir, o Rappar também. E depois a história continua normalmente, acho que finalmente 11 vai acordar e conseguir derrotar o Vecna, mas antes o Banner vai fazer algumas coisas com ela, o Mike e os outros lá conseguem a localização de onde ela está, mas não vão ainda, acho que depois disso tudo, o rapar e todo mundo vai voltar para Kings e ele pergunta onde está Onze, e ela já deveria estar em casa, então todo mundo fica preocupado e vai atrás dela. Acho que no meio de tudo isso a 11 vai estar descontrolada e vai matar o Branner, agora de vez. No final, acho que todos vão para o mundo invertido, e a 11 mata o Vecna. Agora vou falar sobre quem vai morrer, bom, sinceramente, acho que o Steve, ele já estava muito ferido no último episódio, e agora que a Nancy está começando a gostar dele de novo, se ele morrer, vai dar um impacto maior na série. Por isso acho que ele vai morrer, acho que também é bem provável da Joyce, infelizmente, tomara que não, mas eu acho que vai. Talvez em uma tentativa de proteger o Ui ou a Onze, acho que eu morrei, talvez tentando fugir o Vecna pegue ele no mundo invertido. Acabou Onze. Você me libertou. Você não tem como impedir. Esse trazer tá muito top. Bom, assistindo ele, eu já acho que o Lucas vai ser pego pelo Vecna, e o Vecna tá atrás do rapar e o Murray, mas é só uma teoria. Bom, vou deixar o link do tezer aí na descrição. Agora vou dar minha crítica, que assim, tá muito alta, mas então, pro volume 1 eu dou nota 9,3. A qualidade tá extraordinária, as imagens, tudo tá ótimo, os personagens têm um desenvolvimento muito bom. Tipo, resumindo. Tá perfeito, agora é esperar o volume 2 lançar e eu vir aqui fazer um vídeo com mais detalhes. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, e falou!